não sei cantar, tocar esse assim aqui não Preciso do teu perdão Tá vendo? Preciso de ti quebrantar o meu coração Até aqui, tá?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 Anseia por água. Não vou subir lá cima, né? Assim. Aí no tenho. Vai ser Ré. Mi menor com sétima. Então, ó. Como a costa. Anseia por água. Assim tenho sede. Na música, o teclas ele faz aqui, ó. Como a costa. Anseia por Nessa abertura, tá? Assim tem Aí ele cai no Mi menor aqui, ó Sede E ele faz aqui, ó tá? Rela Beleza? Vou repetir como a corça Anseia por águas Assim tem sede Beleza? Aí vem